Então, gente, eu vou fazer hoje um treinamento para ombro. Vou começar com uma pirâmide invertida e depois eu vou fazer o contrário. Como é que funciona isso? Eu vou começar com o maior peso que eu consigo fazer as repetições, que é esse azulzinho aqui. Depois, quando não aguentar mais, eu passo para o vermelho e, quando não aguentar mais, para o amarelo. Depois eu volto fazendo a pirâmide crescente. Volto do amarelo para o vermelho, do vermelho para o azul. Se eu não conseguir ainda, eu faço a pirâmide decrescente novamente. Eu vou fazendo até eu não aguentar mais. É até a falha. Vamos começar? Mas é pirâmide crescente. Muito exercício, gente. Não consigo nem levantar os braços agora. Vou fazer um descanso rapidinho, 30 segundos, pra começar de novo. Então, gente, descansei mais ou menos um minuto aí no máximo. Vou começar agora com a sequência novamente. Ai! Ainda tá queimando. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis Sete Oito Nove Dez Nesse primeiro eu sempre tento fazer um pouco mais de dez Mas você vai no máximo que você consegue O que importa não é a contagem Dois Três quatro. Nossa Sete Oito Um, um. Dois Três Três Dois um. Ai, não deu Voltando Um Dois Ah, esse é o doído Não dá mais Caramba Tá queimando tudo, gente Foi, deu